Vamos lá, corrida online aqui no Forza Motor Sport 7 testando a minha placa de vídeo 3070, 2 horas da manhã, modo online com 22 jogadores, um jogo de 5 anos, só para você ter uma ideia. Hoje em dia, para quem quer jogar um Forza Motor Sport 7 para pegar um esquenta para o novo Forza Motorsport que vai ser lançado esse ano, pode encontrar dificuldades para adquirir esse game, porque ele já saiu da loja. Para quem não sabe, Forza Motorsport 7, 7 foi removido da Microsoft Store. Store e da Game Pass dia 15 de setembro de 2021. Hoje você pode encontrar mídia física no Mercado Livre, na Shopee, dependendo do nível de raridade e conservação você vai pagar preço alto. Tem algumas lojas que você pode encontrar ele versão digital, mas infelizmente eu não conheço muitas opções, a não ser a Global Cards que é a que eu mais confio, que é a nossa parceira, o link tá na descrição. Se você quiser tirar a dúvida do preço, é só você clicar no link perguntar o pessoal lá aí sim você vai poder curtir o Forza Motorsport 7 e vai entender porque que um jogo de cinco anos ainda tem um modo online lotado coisa que a maioria dos jogos de corrida não tem hoje para quem é novo no mundo do Forza Motorsport Forza Horizon pode se preparar porque a Playground Games que desenvolve o Forza Horizon e a turn tem que desenvolve o Forza Motorsport que fornece a física para o Forza Horizon essa prática de remoção dos jogos tanto da MPs da loja da Microsoft é bem comum entre eles. Um dos principais motivos é a questão do licenciamento. Se você der uma pesquisada, na ocasião da remoção do Forza Motorsport na conta oficial do Forza, lá no Twitter, eles falaram diretamente sobre esse assunto, indicando que esse é o destino certo dos jogos da marca Forza, uma vez que os contratos de licenciamento firmados para o lançamento expirem. Os principais contratos de licenciamento são dos carros e as suas montadoras também que são bem enjoadas, as pistas, que são os elementos centrais de qualquer jogo de corrida. Então quando a página do Forza botar uma fotinha do Forza Horizon 4, que eu acredito que vai ser o próximo, e o título tiver lá, End of Life, ou fim da vida, já corre para a loja para adquirir o Forza Horizon 4 se você gostou dele ou se você tem as DLCs, com certeza você ganha o jogo também. Porque tinha a galera do Game Pass que tinha o Forza Motorsport 7 jogando pela Game Pass e a galera adquiriu apenas as DLCs comprando com o próprio dinheiro. Aí todos que fizeram essa prática ganharam o Forza Motorsport totalmente grátis. Em questão de aviso, você pode ficar despreocupado, porque eles não removem o jogo do. Nada tá no caso do Forza Motorsport foi um dos mais longos avisos da história da série. Do Forza, o aviso da remoção do Forza Motorsport 7 foi no mês de julho para uma retirada que aconteceu no dia 15 de setembro. Esse foi o aviso mais longo da história da franquia. Só para você ter uma ideia, nos títulos anteriores, o alerta foi dado com no um mínimo uma semana de antecedência de forma que os Suns pudesse se preparar para o chamado final da vida dos títulos. Fica. De Difícil arrumar a grana, né? Com uma semana de aviso, ainda bem que depois do Forza Motorsport 7, com certeza eles vão dar um prazo maior para a gente se preparar. Se você for analisar as datas de remoção do Forza Horizon e Forza Motorsport, também é possível a gente achar um padrão na remoção desses games da série. O Forza Motorsport foi lançado em 2017, removido em 2021, o Forza Horizon 3 2016 removido em 2020, Forza Motorsport 6, lançado em 2015, removido em 2019, Forza Horizon 2, lançado em 2014, removido em 2018, Forza Motorsport 5, lançado em 2013, removido em 2017, Forza Horizon 1 foi lançado em 2012, removido em 2016, então a gente vê que o contrato de licenciamento deles é de aproximadamente 4 anos de vida útil, eu acredito que esse é um tempo de vida útil eu considero muito bom para os títulos da franquia Forza E se a gente for olhar supera até as expectativas deles né? Porque se a gente for testar Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 6 Até Forza Horizon 1 ainda tem jogadores no modo online Os que não tem que nem o Forza Horizon 2 é porque o servidor não está funcionando ainda Mas se tivesse com certeza tinha jogadores E se a gente for levar em consideração jogos de corridas de outras desenvolvedoras a gente vê que o Forza Motorsport e o Forza Horizon, depois desse tempo de vida útil, os seus contratos de licenciamento, eles superam a expectativa até dos próprios desenvolvedores. Porque o Forza Motorsport 7, depois de 5 anos, você encontra salas lotadas. E se a gente for analisar outros jogos de outras desenvolvedoras, por exemplo, o Need for Speed, o Grid, até mesmo o Fórmula 1, você vai perceber que a gente tem uma certa dificuldade de encontrar jogos jogadores no modo online. Mas deixe nos comentários, você acredita que 4 anos de licenciamento com o um jogo na loja é o suficiente? Ou você acha que deveria estar mais tempo na loja? Por exemplo, 10 anos, eu acho que é desnecessário. Na minha opinião, acho que 4 anos tá bom. Baseado nessas datas né, de lançamento e remoção, dá pra gente ter uma ideia que o Forza Horizon 5, por exemplo, que foi lançado no ano de 2021, com certeza ele vai ser removido né? baseado nessas informações, em 2025. E o próximo Forza Motorsport que vai ser lançado nesse ano de 2023 provavelmente deve ser removido lá para o ano de 2027. E falando em novo Forza Motorsport a gente sabe que no dia 25 de janeiro a gente vai ter um evento da Xbox Bethesda chamado de Develop Direct. Nesse evento vai ser dada a oportunidade aos fãs de conferir alguns jogos que serão lançados para o Xbox da nova geração PC e Game Pass. E o que a nossa comunidade mais espera é o novo Forza Motorsport, que está sendo desenvolvido pelo time da Turnitin Studio. Os desenvolvedores do novo Forza Motorsport prometem trazer aos fãs uma nova geração do Forza Motorsport, feito do zero para tirar proveito dos consoles da nova geração Xbox Series S e Series X. A galera dos consoles da geração passada, pelo menos é poder jogar pelo xCloud, né? Durante as minhas lives que eu faço na Twitch todos os dias a partir das 9 e meia da noite, se você quiser participar dos eventos com a gente é só colar lá na Twitch, o link da Twitch tá aí na descrição. Tem muitos jogadores que jogam com a gente até pra testar a tecnologia xCloud jogando pela nuvem e eu fico impressionado com o nível de fidelidade. Muitos falam que é até melhor do que jogar no próprio Xbox One. Principalmente a questão de FPS que pelo xCloud, por incrível que pareça, é muito mais fluido. Eu não sei hoje, mas eu acredito que a tecnologia xCloud ela já está presente nos consoles da geração passada. Eu falo isso porque eu vi que alguns jogadores acham que a tecnologia xCloud é só para jogar pelo smartphone, mas não é. Você pode jogar pelo console também, se caso essa tecnologia esteja disponível. E para quem tem dúvida, no próprio site do Forza Motorsport, quem tem assinatura Game Pass vai poder jogar jogar no dia do lançamento Lembrando que na Global Cards vende assinatura Game Pass para quem quiser também por um preço mais em conta link tá na descrição no ano passado a turn tem que desenvolve o Forza Motorsport e que fornece a física para o Forza Horizon a gente tem que lembrar isso né porque muitos jogadores acharam que o diretor criativo do Forza Horizon ter saído ia fechar a Playground Games só que não, né? No ano passado a Turn 10, nesse mesmo evento Xbox e Bethesda, eles tinham apresentado uma pequena gameplay do Forza Motorsport, eu acho que só foi um mel na chupeta mesmo, só para dar aquela cutucada porque tinha lançado o novo Gran Turismo, que recicla a física do Gran Turismo Esporte. É engraçado que o Gran Turismo ele apresenta a gameplay dele com a câmera interna e já o Forza Motorsport já divulga com a câmera externa, né? Cada um tem sua pegada. Eu prefiro uma mais a pegada do Forza Motorsport. Lembrando que tanto o Gran Turismo, Forza Motorsport e Fórmula 1 também são os Sinkades, tá? Todos eles, mas tem características diferentes cada um. Forza Motorsport por exemplo, ele dá para você uma experiência muito agradável jogando no controle. Eu sonho é jogar ele no controle Elite, deve ser muito bom. Já o Gran Turismo, ele dá uma sensação agradável para quem joga no volante. Eu joguei o Gran Turismo 7 e eu sinceramente, eu achei que eles ia dar ênfase para quem joga no controle Controle que é jogável, mas a sensação de movimentação do carro ainda é aquela que parece que o carro tá parado e quem mexe é o mapa. Então, para você ter uma melhor experiência no Gran Turismo, tem que ser a câmera interna, principalmente porque ele recicla a física do Gran Turismo Sport. Já o novo Forza Motor Sport ele é desenvolvido do zero, sem contar que ele vai ter retracing em tempo real no meio da corrida, assim como é o Forza Horizon 5 no PC. Você pode ativar essa opção. Quem viu a última gameplay do novo Fosa Forza Motorsport que foi anunciado no ano passado, foi capturado no Xbox Series X mostrando a primeira jogabilidade do novo Forza Motorsport no circuito de Maple Valley. Também foi apresentado aquele circuito em Grand Prix, uma pista sul-africana que tá fazendo uma estreia no novo Forza Motorsport. E o circuito que eu quero muito conhecer que é o Hakone que ele é ambientado no Japão. Se for aquelas pistas no Japão que passa no meio da cidade vai ser muito top mano. É um circuito de pics de alta velocidade. Pelo que eu vi, esse circuito foi construído justamente para mostrar a imersão tecnicamente avançada do novo Forza Motorsport. E o desenvolvedor fala que esse novo Forza Motorsport, ele foi construído para ser mais imersivo e mais dinâmico do que nunca. Então, todos os elementos que a gente encontra na vida real, tanto externo quanto interno, a gente vai poder presenciar na nossa gameplay. É por isso que eu gosto de jogar o Forza Motorsport com a câmera externa, porque você consegue ver muitos detalhes sem contar o campo de visão né, que é mais seguro mas se eu fosse jogar numa câmera interna eu pegaria por exemplo um Gran Turismo um aceto Corsa que são jogos que a experiência é bem melhor com a câmera interna fundamental no novo Forza Motorsport é o novo sistema de hora de dia totalmente dinâmico que dá mais vida às pistas com detalhes mais imersivos e foi dito que o clima dinâmico vai estar presente em todas as pistas e como o jogo vai ser mais imersivo mudanças na hora do dia altera temperatura do ambiente e por sua vez afeta a temperatura da superfície da pista e essas mudanças de temperatura da pista vão afetar a aderência do seu carro assim como a borracha e o clima também e como diz o desenvolvedor isso vai adicionar para a gente mais profundidade mais dinâmica no jogo mais imersão na sua experiência de corrida também foi reformulado completamente a experiência de direção principal para aproveitar o poder dos consoles da nova geração ou seja consoles da passada não teriam condições de rodar o novo Forza Motorsport é só você ver por exemplo o parto de égua que foi colocar o Assetto costa competizione no Xbox One que nem roda direito por causa do nível de complexidade Isso inclui uma melhoria de 48 vezes na fidelidade da física de simulação do novo Forza Motorsport sem contar que com base no feedback dos fãs do Forza Motorsport foram incluídos novos recursos como os gerenciamento de pneus e de combustível também. que No Forza Motor Sport 7, até que a gente não tem. Por exemplo, quando a gente vai para a corrida na chuva, automaticamente ele já coloca o pneu de chuva. E o desgaste de pneu aqui no Forza Motor Sport demora muito. E o de combustível também. Mas pelo menos aqui no Forza Motor Sport, nesse tipo de corrida que eu estou trazendo aqui, a gente é obrigado a entrar no box. Se não entrar, a gente é desclassificado. A gente também vai ter vários compostos de pneus. Então acredito que. Que a gente vai ter o pneu macio, o pneu duro o pneu de chuva e os outros componentes que a gente tem também atualmente e foi prometido também uma nova construção de carros para criar o melhor conjunto de corridas eu acho o Forza Motorsport 7 o melhor Forza em questão de divisão de classes, porque aqui dá a gente aproveitar quase todos os carros, 90% porque aqui a gente tem categorias homologadas a gente tem corridas por categorias de carro e pelo que eu vi os desenvolvedores ainda não estão satisfeitos e eles querem trazer um novo sistema de construção que é a questão de configuração de tunagem colocar peças nos, nos carros para a gente poder aproveitar a maioria dos carros que eu acho excelente aqui no Forza Motorsport, e eu não sei se eu falei que a gente vai ter Ray Tracing em tempo real no meio das corridas que até o momento eu acho que só o Forza Horizon 5 tem, a versão do PC, mas esse novo Forza Motorsport já tem um Ray Tracing em tempo real nas corridas sem contar também o um rastreamento de né com a sua auto-reflexão complexa a gente viu também que no novo Forza Motorsport os danos dos carros são reproduzidos até os arranhões individuais na carroceria não é que nem os jogos atuais que o carro bate aí tem aquele arranhão padrão ele vai ter o um arranhão individual mano só para você ter uma ideia vamos ter também detalhes de simulação totalmente novos na direção de danos dos carros você vai poder ver visualmente o desgaste dos pneus simulação também do acúmulo de sujeira também vai ser nova, mano. Os danos dos carros vão ser fiéis à realidade e foram autenticamente capturados no novo Forza Motorsport. Agora não sabemos se as empresas licenciaram o Forza para ter aquele dano absurdo nos carros. Eu sinceramente não entendo porque algumas montadoras liberam jogos que nem o Need for Speed para ter aquele dano absurdo. Já o Forza Motorsport, Forza Horizon, as montadoras não deixam, mas pelo que foi dito no ano passado, os danos dos carros são fiéis à realidade e foram autenticamente capturados no novo Forza Motorsport jogando no Xbox Série X lembrando que o novo Forza Motorsport, como foi dito no site, está lá registrado ainda, ele está previsto para o lançamento na primavera de 2023, que se você fazer as contas aí, vai ser lá para o mês de junho, eu acredito que essa janela de lançamento vai vai acontecer principalmente porque o novo Forza motorsport vai ser anunciado agora dia 25 que vai ser na quarta-feira geralmente os desenvolvedores anunciam o jogo aí passa uns quatro cinco meses para o lançamento dele e eu acredito que pode ser que a gente vai ter a oportunidade de poder testar uma demonstração logo após esse evento talvez um pouco depois desse novo Forza Motorsport, porque esse jogo ele já passou pela fase de afinação que eu acredito que o Forza Horizon 5 não passou por essa fase, porque o Forza Horizon 5 eu tenho quase certeza que ele foi forçado o lançamento para justificar os consoles da nova geração assim como o Gran Turismo 7 também foi lançado às pressas porque não faz sentido você trazer um Gran Turismo que quer trazer aquela pegada do Gran Turismo 4 e reciclar uma física do Gran Turismo Esporte, que é focado mais no competitivo lá para quem joga no volante e eu acredito também que não faz muito sentido anunciar o novo novo Forza Motor Sport agora no mês de janeiro e falar que o lançamento dele vai ser em outubro no mínimo os fãs iam ficar um pouco chateados né então eu acredito que a janela de lançamento deles da primavera ainda está aberta vamos torcer para que tudo dê certo eu sei que alguns jogadores vão perguntar mas depois que lançar o novo Forza Motor Sport, eu vou continuar jogando Forza Horizon principalmente os eventos sazonais que eu gosto muito e com certeza o Forza Horizon vai trazer muitas novidades aí para manter o jogo Infelizmente né o Forza Horizon não precisa fazer muito esforço desde 2012 para ser um jogo de sucesso e estar na frente da concorrência. né Eu sinceramente eu gostaria que a gente tivesse mais opções de jogos de corrida para a gente ter aquela diversidade igual a galera que joga jogos de FPS também. Voltando ao Forza Motorsport, para quem é velho do canal sabe que a gente gosta muito de fazer campeonatos. Esse canal que é a nossa comunidade Forza já fez com que vários jogadores fizessem parte até hoje de várias equipes profissionais e casuais também para quem gosta de participar de campeonatos uma pegada mais profissional ou uma pegada mais casual já se inscreva no canal aí porque a gente vai trazer esse tipo de conteúdo sem contar as dicas né quem conhece o canal aí sabe entrar lá no menu de playlist do youtube você vai ver que a gente tem uma playlist de dicas de treinamentos do Forza motor Sport muito grande e com certeza a gente vai focar mais ainda no novo Forza motor Sport. e o bacana... Que o Forza Motorsport dá para colocar 20 pessoas na sala, mais de 20, né? Se eu não me engano, 24 ou 25. Então, se você quiser participar das nossas corridas, pode ficar tranquilo aqui. Não precisa ter nível de jogador, não precisa fazer parte de clube. Não querendo fazer crítica a outros canais que eu não acompanho aqui no nosso canal, quem quiser participar dos eventos pode participar com a gente. A respeito dos eventos internacionais, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Eu não sei como é que funciona o Gran Turismo, mas aqui no Forza Motorsport é muito acessível. Tanto é que eu perdi as contas da quantidade de jogadores da nossa comunidade que já foram para fora do Brasil com tudo pago para participar dos campeonatos do Forza Motorsport. Temos nomes como o Handicap, tem um FRF César que é muito conhecido, tem um Cyber Zoom, gente boa pra caramba. Tem o Toys, tem uma galera, mano, tem muita gente gente boa. A gente vai poder reencontrar com essa galera. Esse pessoal sempre tá à disposição para passar informações e principalmente para correr com a gente e dar muito trabalho nos lobbies particulares. A respeito desses campeonatos, geralmente os desenvolvedores do Forza determinam uma pista para você fazer um tempo. Aí, por exemplo, você tem que ficar entre os top 100 para você entrar em outra modalidade de rivais. Eu só tô dando um exemplo mesmo. Em seguida, os desenvolvedores montam alguns lobbies com esse top 100 de jogadores aí, os melhores jogadores se unem em uma sala. Se tiver evento presencial, vai ser na gringa, se não, vai ser residencial mesmo. Na sua casa, você participa dos eventos. Mas eu acredito que atualmente os jogadores aí que são mais dedicados vão poder participar dos campeonatos presenciais. E tem jogadores que nem o Energy que sempre aparece durante as nossas lives aí. Fala que é dinheiro fácil. São jogadores aí que quando os caras pegam para treinar, é tipo seis horas. Numa... Pista. Eu tenho um relatos de jogadores que corriam com a gente e ficava até 8 horas numa pista. Para quem tem um potencial, vale a pena, né? Porque conforme o tempo vai passando, esses campeonatos eles estão ganhando muito espaço e tá gerando muita renda tem a galera que gosta de criar os campeonatos BR também, e é muito fácil você, por exemplo, participar desses campeonatos, ou entrar em alguma equipe, geralmente esse pessoal tá ligado com a gente também, você chega lá oh, como é que eu faço para participar aí você se inscreve, se você é novo no jogo, tem série A, série B série C, entendeu? Então você vai fazer um tempo em uma pista aí os caras, ó, oh, o cara virou esse tempo aqui, aí você virou tal tempo, eles vão te encaixar em alguma série série A, série B, série C, aí conforme você vai criando experiência jogando o jogo, você vai evoluindo nele, você vai subindo entre as séries, e tem campeonatos remunerados aqui no Brasil também, tem outros campeonatos que a Logitech faz, então eu vou estar sempre avisando aqui a galera quando a Logitech ou Trustmaster fazer algum campeonato do Forza, que dê para a galera BR participar, pode ficar tranquilo que eu vou estar avisando aqui, beleza? Então é isso, eu queria mostrar aqui como é que o modo online desse Forza Motorsport 7 que tá bombando ainda. deixa as suas expectativas aí a respeito do novo Forza Motorsport também. Se você vai querer comprar, ainda não sabemos o preço, mas eu não duvido que se tiver lá na casa dos 400. Eu digo que vale a pena, é só você olhar esse Forza Motorsport aqui por mais de 5 anos e bombando. É um jogo que tem uma vida útil muito grande. Beleza? Deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva na descrição, tem lista de dicas para você e até o próximo vídeo.